e agora Celso Vernizzi o aumento do tempo Olá amigo Olá amigo é céu Claro durante a noite lua quase cheia e o frio vem aí para valer em pleno novembro né que manhã gelada principalmente na capital Vales e litoral. Temperaturas sobem durante o dia, aliviam esse frio da, do amanhecer, mas ainda vem o vento de vez em quando mais frio e na sombra a gente sente a presença dele. Temperatura não passa dos 23 graus no litoral, na capital também. E agora no interior aquece, vai até os 30 graus aproximadamente. Tempo de instabilidade sobre o litoral norte e também o Vale do Paraíba. Mas áreas de chuva podem se formar por lá. Ventos que vêm do mar trazem umidade novamente à noite, agasalhos mais uma vez necessários para o litoral em pleno novembro. Um abraço a todos! O